É, bora correr trecho, Cleia. Vamos. Olha só, saindo aqui da Lagoa Azul, no Luzimangues. E agora vamos continuar correndo trecho, né Cleia? É sim. Eu vim aqui na Lagoa Azul, mas a Lagoa Azul tá seca, mas continua azul. ó. Pode ver que aqui pela câmera aqui, Cleia, que tu vem ver bem aqui, ó. Ela continua azul. Tem uns coral dentro, é mato. É mato. Coral. <risos> Cléia tá no mar. no mar, tá sonhando. Então vamos seguir. Vamos seguir na nossa motocicleta. Aí agora eu vou passar ali pela praia do Luzimangues. Tem coisa bacana aí, Cléia. É, ah, não, não deu de. Não deu, mais, né? não deu aqui da Lagoa Azul, mas. Tem coisas bacanas por aí. Lagoa Azul tá seca, mas. Vamos passar pela praia do Dá pra Aquela passadinha básica. Foi bom. Tirou a curiosidade de conhecer a Lagoa Azul. Né? Olha os tocos aí. Se furar um pneu aqui, nós estamos enrolados. Então o pessoal quase não está vindo mais aí, né? Tem, tem aqueles lixo lá, né a gente percebe que veio pessoas por causa daquele lixo que tá lá, né? mas né? é lixo muito. Olha só é a entradinha, e a Lagoa Azuela bem escondidinha. Né? Mas foi bacana, eu tinha curiosidade, aí agora quando for no inverno, que começar a chover... Aí eu venho aí novamente O nós vem, né? Bora ver Vamos É Olha só, pessoal, aqui no Luzimandes tem muita Muita casa boa O pessoal já investiu bastante Aqui Olha só, aqui já tá saindo Atrás do posto Do posto fiscal, olha só Eu vou até passar por ele Eu vou ver se tem uma É, parece que não tem como entrar para lá Por aqui, né Talvez tenha Eu vou ver lá na frente, olha, nós vamos passar Pelo posto fiscal Aqui é a TO080 Que vem de Paraíso e ela, vem, ela é to 080 até Caseara, no Tocantins, que fica daqui a mais ou menos uns 240 quilômetros. Aí passando aqui, o pessoal que faz a fiscalização estadual, olha só, ali é o local das balanças, os caminhões... Obrigatoriamente tem que passar por ali. Mas nós de moto tem passagem livre. E aqui fica o pessoal da polícia militar. Aí os caminhoneiros aproveitam para descansar. Olha só as comidinhas caseiras ali. Mãe, visão é bonito. Olha só, Nós estamos chegando aí aqui é o visual de quem chega em Palmas pela ponte, pela ponte da integração e da amizade. vê que tem muitas barraquinhas do pessoal que vende é, comida caseira. Segura, pai. os <risos> ciclistas ali. Provavelmente eles vêm da Lagoa Azul. um conhecido meu, ele é pastor nessa igreja ali. não vou passar lá não. não vou passar lá não, porque se nós começar a conversar, vai ser dois dias conversando e ele tá doidinho que eu vire pastor e eu não quero virar pastor não olha só as redes, olha Chegando na ponte, só que antes da ponte nós vamos passar pelo pela praia. Eu acho que é aqui que entra pra praia, deixa eu ver se é. É melhor entrar antes do que depois. É, aqui entra. Aqui mesmo. Aí aqui é a famosa praia do Luzimandes, olha. Muitos lotes à venda aqui, ó. Só que esses lotes hoje que estão à venda aqui, eles já estão um pouco caros. cheiro de comida hein é claro. olha só um local bastante organizado aí, tá aí tem os protocolos de segurança aqui na praia a gente chega já tá o álcool em gel aqui ó para usar máscara né aí como pode observar olha só é bastante organizado aqui agora está isolado devido o que está acontecendo no, no país aí né por isso que tem esse isolamento Mas tem essas cabaninhas, olha só que coisa legal Uau, e tem um, um pia ali, ó bora por, aí, bora por aqui, bora pegar o lugar certinho aqui Só que tá interditado também Interditado até o pia Eu não consigo entender essas coisas não, mas tudo bem Olha só, paz, amor, gratidão Olha, bonito, né, Clay? Muito bonito Que visual maravilhoso. Tá. Do lago. Que é o lago da usina hidrelétrica do Lajeado. Aí como tá interditado, eu não vou entrar não. Tem as duas palmeirinhas. Ainda tá aqui o um negócio de Natal, ó. Olha só. Que visual bonito. Muito bonito, muito bonito mesmo. Voltar o rosto para o sol. As sombras ficarão para trás verbo africano e olha aqui tem as imagens maravilhosas do outro lado lá é Palmas no Tocantins é a cidade de Palmas e com esse visual dessa ponte espetacular e aí Cleia, qual a sensação de muito estar aqui boa. muito boa, boa. Cleia tá com cara de sono <risos> Bordei, cara. dormiu muito dormi muito muito bom é. tá dando uma voltinha aqui. Tá dando uma voltinha então, galera, vamos terminar esse vídeo aqui. Deixando aquele abraço, bom pra vocês aí com essas imagens maravilhosas.